E a Secretaria Municipal de Saúde, gente aqui de Três Lagoas, vai realizar no próximo sábado, no dia 6, mais um mutirão de prótese dentária. O primeiro dia de mobilização foi no sábado passado, agora, no Centro de Especialidades Médicas. A nossa equipe esteve por lá e conta um pouco mais pra gente sobre esse mutirão.